Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, sejam diretos, guias ou apenas gameplay. Se algo que vos interessa, subscreva o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Eu agradeço imenso. Para hoje temos um jogo que é Plug ou Plug and Play. Que é, aparentemente, esse é o jogo estranho. Uh, que está na Steam e basicamente nós vamos ter que ligar... Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo. Vamos ter que ligar fichas. Como esta aqui. Ah está! Plug and play! Ok. Coisa simples, aquela de. ligar as fichas. Temos dedos? Ah, podemos mexer um uns dedos? Os dois. <risos> é tipo o quê? O quadro do. Leonardo? É do Leonardo? Não. Ui! Será que podemos tocar? Não? não. Hã? Foram-se embora? Não era se podes tocar? Hein? Wtf? Temos que deixar ir? Será? Para tipo ligar na perfeição? Vamos ver. Puda, oh, dedos de grande para o cara. Oi, toca lá então. Hã? Ah? Oi. isto? Ui, seu se comando? Fechou. Ok, então adeus. Oh! Levanta-te, <risos> Esse. Uh... Mas vais continuar a, a, a correr no escuro? Ok. Ah, talvez tu? Pumba que a cabeça... Oh! Um amiguinho. Ah, raio. Mas eles só andam a correr assim é o quê? que encontrar uma ficha? Ui, vai para o... Não, não. Vira logo ao contrário. Ok, vamos continuar a bater com as cornas na parede. Não. Uh... Vamos para o outro lado. Nunca coisa do outro lado. A porta talvez para a gente sair daqui? Não nada na cabeça, não dá para mexer nada. Ui! Ah, vai! Eu. Ah! voltamos ao início! Ah não, é diferente! Botãozinho para ligar? Uh... Olá! aí tantos amigos agora! Hum? Tem que tocar-lhe? Empurrá-los não? Hum? Rei de jogo? Isto é o que. Ah! Mas isto está é ao contrário. Outro lado estúpido. Isso mas ele desaparece assim do nada. Isto sai não. Uh, aparentemente sai, né? Não? O uh. Estamos aí nisso, ok. Tranquilo. Dez um. <risos> ok. Um. Estúpido. <risos> então vou-se bater. Okay. Voltamos aí nisso. Ui. O que é que se passa aqui? E é que apagou? A luz? Vamos lá. E agora? Ah, boa. Temos chaves. Não temos ninguém para levar. talvez ah, no botão, pá. Uh. Ui! Oi? O que eu é fazer isto? Não? é que dá tá para tirar o... Ah! E aí? Boa. As duas fichas. Ah, será que posso pôr a cabeça dele dentro do... Da tomada? Ah! Mas assim não dá. deixa por aqui. Cagar, <risos> ok. Espera, espera. Ai que jogo! Oh, meu Deus! Teu deixa-me pôr isto aí em cima. Ah, toma, vai buscar a esta mãe, Ui. Olá! Será é que já podemos pôr, não? Não, vai, bora, vai buscar, vai buscar! Não! Oh. Fiquei a esperar. Uh. Ah, agora já pôs na cabeça, né? Ok. Tomadas outra vez. Tiramos uma, temos esta. Oi! Uh. ficou escuro. Temos ao contrário. Ah, não pôrmos mais este. Oi! Vamos ao toboneco. Ah, olha, tipo macho e fêmea. Agora podemos pôr. Hello. Hi, goodbye. O gajo é bem simpático. Meu. Um, hi. Hi. Hi. Do, huh? Do I know you? Do you know me? Do you know me? I know Você não conhece-me. Você não conhece-me. Sim, eu tenho. Ah, sim. Você tem? Você tem? Eu tenho. Você Você Você Sim. Sim. Não. Não. Sim. O que? Ok. Não não, para o outro lado. Ok, é para este. É que sabes. Eu amo você. Você me ama? O que é? Você me ama? Não sabes como? É. Eu acho. Acho que me ama. I don't love you. Enough. Não me ama. <laughs> I love you. I love you. I don't think I love Why you. Why not? Yet. Are you sure? Are you sure? I think you don't love me. I know okay. Hug me. Hug me. I'm not Ai, o que sure. estás... Do you listen to me? Uh, I, do okay. I do love you. I do love you. I don't... don't. It hurts. It hurts. Seis má para mim, pá. I'm Olha, cabra. vamos atrás dela? Bora. Oh, fica triste, nosso amigo. Ui, voltamos aos botões. Ok. Uh, ok. Uou. Yeah. Wow. Como é que vocês vieram? Não uh, podemos tirar isso? Não? Vai embora, andem lá não oh fofinhos Simba. e agora ah espertos olha mais um olá está tudo bem ah não acredito <risos> <risos> mais um para a festa! Erra! Bora, bora, anda para trás! Anda para trás, vai! Vai! Pumba! <risos> mais uma, uma ligação, ok? Uh... Ui, não chego lá! Ah, sim, já dá! Oh, agora eu quero aquela! Eu... Ah. Pumba! Não podiam fazer isso mais devagarinho? Vou até o rabo do outro, já <risos> Ai, jogos tão barcos. E se eu trocar esta por esta? Espera, espera aí, espera Sim. E agora tu com esta. Ui, voltamos ao início. Não, agora tem a mão, não é só aquele dedo gigante e incrível. Ui, espera aí, espera aí, espera não. Eu não conseguimos. Olá. E agora o que é que faço aí? E tirou o dedo? Não, ah, ok, é daqueles desmontados. E agora o que é que faço? O dedo e daqui? Hum, este vai é uma porta invisível que ninguém sabia. Ah, o dedo vai para aqui. Ok, agora liga... <risos> <risos> ah, ficou o muricinho! Ei? Okay. Ah, oh, o isto oh, é o fim, meu! Estava a ser tão giro! Ok, liga! Liga! Liga, <risos> Ah, espera aí! Isto é tipo aquelas bombinhas, né? O pessoal coisa e tal mete, dá a bombinha, puf! E tira a bombinha, puf! Ah, <risos> oh, acabamos. E pronto pessoal, acabamos aqui um jogo engraçado para descontrair. Não tem nada de gráficos, nada de especial mas tem uma construção gira. Está no Steam. Uh, acho que é bastante barato. Eu já não me lembro ao certo. Eu, aparentemente já tinha este jogo há algum tempo. Mas pronto, espero que tenham gostado. E quanto a vocês, vejo no próximo.